Quem estiver assistindo, não assistiu o filme do Homem-Aranha, assista. Talvez seja o melhor filme do ano, entendeu? Se não, da década. E a década começou agora, tá? É... E para promover o filme do Homem-Aranha em Santos, um Homem-Aranha rapeleiro, tá aqui a fotinho dele, desceu de Rapel para promover o cinema no mesmo prédio, parece que está um Cine Roxy lá em Santos, para ele promover... Uh, o filme, o que, que você acha de utilizar a escalada para a promoção desses filmes de super-herói que tem um apelo com o um público jovem bastante grande é, ele, ele não está nem usando a escalada, né? ele está usando os poderes do Homem-Aranha, ninguém está falando assim, sabe Sulando, sei lá se o cara né? é escalador mesmo ou não, né então assim é... eu acho que para a escalada não influencia nada não, é um marketing tremendo, né Sim, é um marketing tremendo. Eu acho é, eu que, acho. ao utilizar a escalada, você introduz as crianças que já ligam a imagem do Homem-Aranha escalar como uma, uma coisa divertida e eles provavelmente vão procurar é, saber mais sobre o esporte, né? Sobre o esporte. Ah, a Lúcia Conrado finalmente resolveu é, assistir a gente depois de vários... É, depois de ter sumido, né? Muito obrigado para você, Lúcia, boa noite pra você também. E as pessoas falam, ó, oh, que legal, dá pra eu tentar simular ser um Homem-Aranha e procura alguma academia, algum clube de escalada, eu pelo menos acredito nisso, que é uma, um, um, um, um cartão postal do esporte. É, você é você, eu filme? acho que assim, o Homem-Aranha é, é, o, é o herói de todo escalador, né, todo escalador eu gostaria de ser o Homem-Aranha, mas eu não sei Ou se, é se o público liga o Homem-Aranha com escalar eu acho que é. eu acho que não, é mais a coisa de De, de, de superpoder mesmo e tudo. Enfim, não vi, eu tô ansioso para ver o filme ainda, mas não vi, né? Os ingressos estão. O pessoal Olha, tá saindo da tapa para conseguir os ingressos. Eu adorei o filme, entendeu? Eu não vou nem comentar nada, porque qualquer comentário é um spoiler. E e aconselho a todo mundo que quer assistir o filme, assistir o mais rápido possível, porque os spoilers estão por aí e é capaz de se deparar. Estão fervilhando. Estão fervilhando. Eu estou evitando o Instagram. Estão fervilhando. Só, só, só dois conselhos.